1. Um, faça um inventário. O primeiro passo importante é fazer um inventário de si mesmo, seus pontos fortes e pontos fracos. Para ter sucesso no mercado, você deverá desenvolver um sistema certo para você. Para desenvolver tal sistema, você deverá fazer um cuidadoso inventário de suas habilidades, seus temperamentos, seu tempo, seus recursos, seus pontos fortes e suas fraquezas. Sem fazer tal inventário, você não poderá desenvolver uma metodologia que funcione para você. Entre as questões que você precisa considerar. Você tem bons conhecimentos de programação? Se não, então você tem os recursos para contratar alguém que o faça ou que possa ajudá-lo a se tornar proficiente em programação. No meu caso um amigo me ajudou. Quanto capital você tem? Quanto disso é capital de risco? Você deve ter dinheiro suficiente para negociar ou investir com o sistema que você desenvolveu. A falta de fundos suficientes é um grande problema para muitos traders e investidores. Se você não tiver fundos suficientes, não poderá praticar o dimensionamento adequado da posição. Este é um dos ingredientes essenciais para um sistema de sucesso que a maioria das pessoas ignora. Quão bem você pode tolerar as perdas? Como estão suas habilidades matemáticas? E qual é o seu nível de compreensão sobre estatística e probabilidade? Há muitas questões importantes que você deve contemplar. Por exemplo, considerar quais restrições de tempo você tem. Se você trabalha em tempo integral, pense em usar um sistema de longo prazo que exija que gaste apenas cerca de meia hora todas as noites olhando os dados do final do dia. Negociar tal sistema não leva muito tempo, por isso é bastante apropriado utilizar se você não tiver muito tempo. De fato, muitos profissionais que passam o dia todo com os mercados, ainda contam com sistemas de longo prazo que usam apenas dados do fim do dia. Você deve se perguntar quem eu sou. Eu sugiro fortemente que você escreva todas as suas crenças sobre si mesmo. Sente-se com várias folhas de papel e comece a escrever notas fluidas sobre você. Quem é você realmente e no que você acredita? Quando você escrever cerca de 100 crenças, você terá uma boa ideia. Aqui estão exemplos de algumas crenças dos top traders. Sou um profissional em tempo integral que tem várias horas por dia para se dedicar a ser o melhor trader que posso ser. Estou totalmente empenhado em me tornar um trader em tempo integral nos próximos 12 meses. Sou um trader de curto prazo na minha conta pessoal e um trader de longo prazo na minha conta de aposentadoria. Acredito que posso ganhar 50% ou mais em minha conta de negociação de curto prazo, enquanto estou apenas tentando superar o mercado em minha conta de aposentadoria. Essas são apenas algumas das crenças que eles escreveram, mas espero que você possa começar a ver como elas moldam todo o resto. Agora é hora de você escrever suas crenças sobre si mesmo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado de novos vídeos. Obrigado e até mais!